Olá, gostaria de fazer um esclarecimento, o IPTU de Sarandi, neste ano, ele vem de duas formas, com dois boletos, um para pagamento do IPTU e outro para pagamento da taxa de coleta e destinação do lixo. Por que isso? Uma determinação do Tribunal de Contas, a nível de Paraná, que todos os municípios fizessem o lançamento é, da taxa de coleta e destinação de lixo de forma separada então você ao receber os dois carnês preste atenção que os dois deverão ser pagos com desconto de 10% até dia 10 de março e depois parcelado aqui na prefeitura também sem o desconto gostaria de informar também que é, por uma outra determinação do tribunal de contas Sarandi precisou fazer sua planta genérica a verificação de todos os imóveis da cidade valorização áreas construídas então nós é, fizemos o levantamento e fizemos a, a, o cálculo do IPTU para todos os imóveis com a, a, uma grande parte dos imóveis sofreu pequena redução de valor de IPTU, alguns mantiveram os seus valores e poucos também tiveram um aumento na taxa do IPTU, que é de acordo com a valorização do imóvel é, justiça fiscal sendo feita na cidade. Com relação à taxa de coleta e destinação de lixo, essa é uma taxa que é pago para as duas empresas, conforme licitação. Não há como o município aplicar qualquer tipo de desconto nessas taxas. É, alguns imóveis que antes, no ano passado, ele não tinha regularizado a sua metragem na prefeitura, com a planta genérica, nós identificamos todos os imóveis que tiveram algum aumento e lançamos pelo aumento da área. Ano passado a taxa era R$ 2,90, esse ano pela inflação ela foi para R$ para 3,15, pouco menos de 9% de inflação. Se você tiver alguma reclamação no seu carnê e identificar que a área está maior do que a existente, você pode vir à prefeitura, setor de tributação e pedir uma revisão no, na sua taxa de coleta de lixo.